Olá! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela e está começando mais um EDrops, drops temporada 2014. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mensagem versus mensageiros. Tem gente que confunde um pouco as coisas, e acha que só porque a mensagem vem de um desencarnado, ela é sagrada, porque o desencarnado ele é especial. Mas não é bem por aí. O desencarnado é tão especial quanto eu, quanto você. A gente só está em mundos um pouquinho diferentes. A gente está vivendo no mundo corporal. Por exemplo, um desencarnado não quebraria a mão. No Livro dos Espíritos está escrito que as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem um fato sobrenatural. Os Espíritos desencarnados passam por situações que nós também passamos por aqui. Eles estão tentando se melhorar, aprender, para evoluir, assim como a gente. Claro que existem Espíritos superiores que mandam mensagens super edificantes para a gente. Assim como também temos exemplos de espíritos encarnados que a gente pode considerar superiores, que nos deram grandes exemplos, como Gandhi, como Chico Xavier, Madre Teresa. Kardec, durante a codificação das obras básicas, foi instruído a analisar e avaliar as mensagens que ele recebia. Isso vale para a gente também. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec diz que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se dá. Não adianta você fazer perguntas a um sábio sobre um assunto que você ignora. A resposta que ele te der, por mais completa que possa ser, você não vai entender. Então você tem que estudar o assunto, você tem que conhecer o assunto para conseguir identificar o que que é certo e o que é errado. Então vamos parar de encarar a psicografia e todas as outras formas de comunicação com o mundo dos Espíritos como se fosse algo sobrenatural. Não, a gente já falou, é natural, é desse mundo, e é um trabalho que deve ser encarado com muita responsabilidade. Se for uma mensagem bacana, uma mensagem edificante, vamos usar para nos melhorarmos. Mas se for uma mensagem, um conteúdo duvidoso, a gente tem que respeitar mesmo assim. Só que não pode levar como uma meta de vida. A gente tem que encarar que é um espírito que está passando por necessidades como a gente, que está no aprendizado como a gente também está. Ele ainda não sabe de tudo, assim como a gente também não. No Livro dos médicos, a gente encontra o seguinte texto. Muitas comunicações há, de tal modo absurdas, que, embora assinadas com os mais respeitáveis nomes, o senso comum basta para lhes tornar patente a falsidade. Outras, porém, há, em que o erro dissimulado entre coisas aproveitáveis chega a iludir, impedindo às vezes se possa apreendê-lo à primeira vista. Essas comunicações, no entanto, não resistem a um exame sério. Ou seja, não adianta você pegar uma mensagem assinada por Jesus e achar que foi ele que mandou a mensagem através de algum médium. Você tem que analisar o conteúdo, para de fato distinguir se foi Jesus ou não. Para quem não sabe, apócrifo significa duvidoso, falso. E no livro dos médiuns você encontra exemplos de várias mensagens apócrifas, inclusive assinadas por Jesus. A minha mensagem hoje era essa. Não vamos endeusar o que não é Deus. Espírito encarnado, desencarnado, a gente está tudo num barco só. Talvez, momentaneamente, em rios distintos, mas seguindo na mesma direção. Então, galera, lembra de curtir, compartilhar, comentar. Deixe aí sua sugestão para o próximo vídeo. A gente se vê. Yeah!